Falou, falou galerinha do YouTube que está falando é GONIX Gamer. Só aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou usar Minecraft. Estou aqui com meu amigo Lucas Sartre. Fala, Lucas. E daí, galerinha do YouTube. E então, vou aqui no Sobrevivência gamers. Hoje nós mostraremos como sobreviver no Minecraft. Ele não vai conseguir. É, só a gente tentar. Spatinha. Spat. Spatinha. Que massa. Agora vem um seu Que buggy. Nossa, o meu irmão tá muito Ah, será que eu botei no Pacífico? Bosta. Nossa, não, não, tá, não, não tá no Pacífico, não. Nossa! Ah, da puta! Que da puta! Vou morrer! Você disse que tinha.. Pensei que ele era zumbi, mas era aranha. Também tem zumbi aqui. Tem? Isso aí é um zumbi aranha. Ai, uma aranha. Hum, bosta. Gente, diga adeus para o Marcelo. <risos> é... Deu pônei? É... Leg? É, leg, pônei. Hum... Tá gente, no próximo vídeo a gente vai fazer The God of War. God of War Oi! Tudo bem? Tudo bem? Nossa! Gente, nesse vídeo eu não vou poder fazer mais, senão eu não vou sobreviver. Bosta. Eu tô entrando em outro tipo de Minecraft também. Só que é demo. Demo? 1.5.3. Tá, então, gente. Foi. Aí ah, foi isso o vídeo. Se gostaram, dê, dê um. Dê um gostei aí. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, dá um tchau pra galera, Lucas. Tchau, galerinha do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.